Fala, seus doideira! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e hoje eu vou dar o meu depoimento de. Trovão! Meu depoimento de como é ficar. 30 dias sem cigarro sem cerveja e sem café. Bom, é, primeiro eu quero contar como que isso tudo começou foi bem legal, começou quando eu tava dormindo, aí era tipo, sei lá, 4 horas da manhã e entrou uma voz na minha cabeça, lá no meio lá da minha cabeça, e falou pra mim que eu deveria parar de fumar, porque agora em 2020 teria uma transformação muito grande no planeta Terra e que eles precisariam de mim são e saudável. Não me pergunte quem são eles, cara, porque eu não tem a mínima ideia de quem são eles simplesmente essa voz entrou e aí no dia seguinte eu acordei e fui tomar meu café e eu semi o um cigarro eu tive um sono muito muito forte mesmo que eu tinha acabado de acordar voltei a dormir e acordei era uma hora da tarde depois e aí eu fui pegar sem um outro cigarro e quando isso aconteceu eu passei muito mal e desde então há 30 dias mais ou menos eu não fumo mais automaticamente eu também parei de tomar cerveja e que não me tem feito falta nenhuma porque eu já nem gostava muito Mas é sempre legal, né? Você tomava Uma cervejinha e tal, ontem eu inclusive Falava com um amigo meu do que eu sentia Quando eu tomava uma cerveja, né? Eu tinha muitos problemas e problemas Do dia a dia, aí eu abri uma latinha Tomava uma, duas, três, dez E isso geralmente era pra fugir Da minha realidade que eu Vivia, né? E a Que a cerveja colocava uma cortina de Fumaça, assim, na minha vida E escondia a minha realidade E eu conseguia, então, viver a atrás daquela cortina de fumaça, fugindo. Do, do meu dia a dia, né? Mas eu, eu sabia que no fundo, eu me deitando e acordando no dia seguinte, toda aquela minha realidade estaria lá. E aí eu bebia mais de novo, e mais de novo, e mais de novo para fugir disso daí. Então, tipo, depois que apareceu essa voz da minha vida, eu não bebi mais, e eu também não fumei mais, e essa cortina desapareceu, e eu tô encarando a minha vida assim, mais sem essas, essas fumaças, né? E a terceira coisa que eu parei de tomar, também foi café, porque eu tomava café, muito café, um litro e meio, dois litros de café por dia, eu ficava sempre ligadão, acesão, pá, né? Aí eu parando com o café, eu comecei a sentir muito sono, mas um sono assim incontrolável, e já faz 30 dias que eu sinto muito, muito sono mesmo, tipo assim, eu não consigo mais assistir televisão, cara, porque eu sentar na frente da televisão, meu olho começa, hum, e eu, puff, durmo? Então, até quando eu quero ver um filme, agora eu coloco o sofá bem perto da TV, coloco o um fone de ouvido para tentar anular todo o som externo né? ao redor, assim, ficar concentrado no filme. Mesmo assim, não tem dado certo, cara. O que tá acontecendo também comigo, depois desse tempo todo sem café, sem cigarro, sem cerveja é que eu tô mais calmo, consigo ficar um pouco mais concentrado, mas não por muito tempo, como eu conseguia ficar antes fazendo ali uma, uma atividade por 15 horas seguidas até terminar, eu não conseguia parar enquanto eu não terminasse aquilo que eu tava fazendo. Agora não, agora eu faço ali duas horas, eu paro, vou descansar um pouco, vou fazer alguma outra coisa, arejar minha cabeça e tal, mas eu não fico mais bitolado do que eu tava fazendo, então acho que isso até aumentou um pouco a minha qualidade de vida, né? Quando o lado negativo é que quando você tá é, viciado em alguma coisa, né, tipo cigarro cerveja e café, você quando tira isso abruptamente do seu corpo, o seu corpo sente falta então ele manda repor com alguma outra coisa, e com o que, que você põe? repõe? Você repõe com comida eu comecei a comer, né, um pouco além do que eu deveria comer E eu comecei a sentir muita falta de açúcar, muita falta de doce Eu comecei a comer chocolate em excesso e muito torrone, eu gosto bastante de torrone também, muito, muito, muito E eu tava com 86 quilos, 87 quilos há 30 dias atrás E agora eu tô praticamente com... praticamente não, eu tô com 92 quilos Então nesses 30 dias eu engordei praticamente 5 quilos, o que é muita coisa em pouco tempo e aí eu falei, não, preciso perder isso, vou fazer uma caminhada, né? E comecei a fazer caminhada, comecei ontem. Se você quiser ver o meu depoimento sobre a minha caminhada, tá no meu Instagram. Depois eu até tomo um banho gelado, também tá lá eu tomando meu banho gelado. Hoje eu fiz caminhada de novo, voltei assim, simplesmente moído. E hoje é assim, pode ser que amanhã eu volte a tomar café, pode ser que amanhã eu volte a tomar cerveja, pode ser que amanhã eu volte a fumar também. Porque na, na vida, o que eu aprendi, nada deve se transformar. Se tornarem uma regra, porque meu querido é inscrito no canal ou não inscrito no canal, né? Se você não for é inscrito, inscreva-se porque não deve se tornar uma regra, porque no final das contas a gente vai morrer e tanto faz você levar a sua vida a ferro e fogo, como minha mãe falava. Ela dizia sempre assim a mim: Yuri, não leve sua vida a ferro e fogo porque você vai morrer do mesmo jeito. Então tenta levar a sua vida mais light. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que toda noite quando ela chega. Na casa dela, abre uma latinha de cerveja, senta na frente da televisão, toma a cervejinha dela, tranquilona, e assiste os programas mais esdruxos que a TV ap apresenta, cara. Aí eu falo: meu, mas peraí, como é que você consegue? Você não para pra pensar, pra ler um livro, tal, nem nada? Não, eu não faço nada disso, porque nada disso aí vai colocar na minha vida, ela falando, né? Vai colocar na minha vida alguma coisa que vai me deixar feliz, que vai distrair minha cabeça, que vai me deixar contente. E isso aqui que eu tô fazendo é o que realmente me deixa feliz, me deixa contente, me desestressa e faz ser a pessoa feliz e maravilhosa que eu sou. Então não é porque eu parei de beber parei de fumar, parei de tomar café que eu vou ser assim pra sempre pode ser que amanhã tudo mude, cara pode ser que amanhã eu esteja numa praia maravilhosa, entendeu? Fumando um charuto e tomando uma champanhe, cara. Olha só que coisa impressionante, né? Então não é uma regra, tá? Eu simplesmente quis falar pra vocês como que eu tô me sentindo, quais foram os efeitos o porquê né? qual foi a causa que me, me, me fez pensar assim eu vou esperar aí 2020 vamos ver o que vai acontecer em 2020 pode ser que não aconteça nada pode ser que aconteça alguma coisa eu vou esperar pra ver se não acontecer nada e me der vontade de fazer tudo que eu fazia antes porque não entendeu afinal eu vou ficar velho fala pra você mesmo sem fumar sem beber, sem nada tal engordando tanto que eu engordei hoje eu fui fazer caminhada tinha um senhor de 80 anos na minha frente ele teve derrame ele estava caminhando meio que com uma certa dificuldade e eu mesmo com o meu passo acelerado cara eu não consegui ultrapassar o velho mano eu eu, eu fiquei impressionado eu ia filmar mas eu falei eu assim, não vou filmar porque pode ser invasão de privacidade tal. Então não quero correr esse risco né mas eu, eu não consegui ultrapassar ele saca mas enfim o que eu quero falar pra você nesse, nesse tempo aqui é não leve sua vida tão regradamente assim a ferro e fogo certo e não seja também tão desregrado a ponto de fazer Fazer sua vida, né? Cair ribanceira abaixo, beleza. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que você tenha se divertido um pouquinho, se entretido um pouquinho. deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o que foi dito aqui e me segue lá no Instagram, né? Se você quiser também, você quiser falar comigo lá pelo Instagram. E tem aí também o grupo do WhatsApp que, se você quiser participar, você é muito bem-vindo. Muito bem-vinda no grupo. Só tem maluco lá dentro, lá é um grupo meio que de zoeira de bagunça também, assim. Então seja. Muito bem-vindo, muito obrigado e até o próximo vídeo.